E aí, galera, estamos chegando aqui no objetivo, aqui ó. Vamos detonar essa porra! Vamos lá. Deceptando transmissão de rádio. Aguardem. Galera, vamos ter que cortar a pressão da água da cidade. Estão apagando os incêndios mais rápido do que a gente começa. Eles não podem interromper nosso trabalho. Vamos lá, vamos seguindo. Macabro o negócio aqui, hein? Vai aparecer zumbi, porra? Vamos lá. Hum. Pior que eu tenho granada do Ken, Nada, só uma dessa aqui, dessa porra, hein? Um cleaner a menos. Pronto, ameaça, presta morrer. Dois Chupa planes. essa! Três Morre, da filha man. da puta! Corre, porra! Atenção, pressão da água em minha Atenção! Forças inimigas é. Morre, filha da puta! Se fudau. Atenção, pressão da água em mim. Ah, Atenção, forças inimigas se aproximam. Nossa, fudau. Corre Morre, filha da puta! Foi. Vou é coisa verde que eu vou pegar agora. Não esqueço. Munição, munição. Sempre bom. Sempre bom, sempre. Né? Vamos interagir Nossa Fudeu é aqui em cima mesmo, cara Atenção, forças inimigas se aproximando Toma, escudão do caralho Corre, filha da puta CHUPA ESSA! O bombinha foi embora. SE FUDAR! Vamos lá. Atenção! Forças inimigas se aproximam. Chupa essa. Tenso, hein? Pouca vida. Toma na cara. Se fudeu. Caralho, mano. Morre, lugar? filha da puta. Manda foda. Forças e inimigas se aproximar. Se é o meu anto, hein? Chupa essa. Caralho, olha lá. Fudel. Véi, quase que eu morro, mano. Tem coito essa arma. filha da puta! Porra! Só foi foda. Confirmado. Foi foda, água, sim, mas. Tá é meio tenso, né? Porque tem, tem... tem. pouca vida, meu. Bora! Também não queria ficar gastando, né? O kit médico. Luvas. Vou pegando tudo, cara. Depois vou vender essa merda. Agora tem espaço na minha mochila uma bolota lá no radar aqui e outra aqui, aqui, aqui é munição munição de escopeta corre caralho aqui tá aqui 1870 beleza feito então aqui hein aqui está feito Vou ter que ir embora, é lá por aqui, ó. Se eu isso aí, sai aqui só. Foi tô no lado errado mesmo. Mais 300 experiências. Do lado errado, não tá aqui, ó. Boa, meu irmão aí, ó. Subir escada aí, ó. Vamos ver. Agora a gente passa por aqui. E vai direto pra lá. Mesma coisa, encontro com vocês lá. Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!